Foram alguns 10 anos. A história continua quando Joaquim reabre seu bar e dois clientes chegam. Boa noite, senhor. Boa noite. Boa noite, senhor. Boa noite. Então, o senhor vai acabou de ser liberado? Isso mesmo? Você conhece de a história dele? Não. Há mais ou menos 10 anos atrás, ele teve a audácia de matar o melhor de seu melhor amigo. É isso mesmo. É óbvio, olha a cara de mal dele, é a cara dele fazer isso. Olha isso, assim, você tinha mais respeito no meu bar. E depois eu vou te contar a história que realmente aconteceu. Vamos lá. Era uma noite sombria. Eu estava quase fechando o bar. E o Juvenal chegou aqui. Ele estava cabisbaixo. Sentou no bar e pediu um copo de whisky. Terminou e pediu outro. E mais um. Ele não parava. Eu... Fiquei preocupado, ele era um velho amigo, sempre conversamos. Cheguei do lado dele e perguntei o que tinha acontecido. Ele olhou para mim e disse, ela só estava dormindo. Depois de tantas bebidas, ele realmente me contou o que aconteceu. Depois de a mulher dele ter descobrido a traição, ela pediu o divórcio. Ele não aceitou de forma nenhuma isso. Ele só queria dar um susto nela. Só que ele segurou demais o pescoço. Depois de alguns segundos... Ela morreu. Então como você explica essa digital no charco da bicha? Bom... Depois de ele ter me contado essa história... Eu, por algum motivo, resolvi, sou, é, resolvi ajudar meu amigo. Se ele bons meus amigos, eu não poderia deixar ele na mão. Eu fui lá onde ele tinha um corpo. Levei ele até a praia. E joguei no mar. Olha... Ah, é. Para mim chega essa palestra. Bom, eu acredito nessa história. Na manhã seguinte, Joaquim saiu de casa armado. Então, não tão coincidentemente, encontrou o Juvenal e Amante, que também era a ex-esposa do Marman, caminhando.